Para você, amigo, ligado aqui no blog, a voz de coelho.blogspot.com.br Estamos no ar aí para mais um vídeo com um pós-jogo da vitória do Borussia Dortmund pelo placar de 1 a 0 para cima da equipe do Freiburg. Gol marcado pelo Sancho no primeiro tempo. O, o jogo do Signal Iduna Park numa rodada que foi marcada pelos protestos ao limitar o hop o cara bilionário, bilanário, da SAP, que comanda o Hoppenheim, que se tem toda essa questão da, de pular os 50 mais um para se auto-beneficiar, enquanto os clubes que uh, correm para tentar chegar na, na primeira divisão, ou correm para tentar sobreviver na primeira divisão, ou que correm para buscar um patrocinador master para uma, uma continuação de temporada, ele não consegue, tem dificuldade. Aí esses miradares, eles pegam dinheiro do bolso, como se fosse dinheiro de mina. E aí conseguem fazer várias e várias e várias e várias coisas, para do nada ter o clube ser um Real Madrid da vida. tá errado. tá completamente errado. A forma como os clubes, como, como a federação, a DFB, que já é corrupta, a DFB, que já é uma federação que... Anos, e anos, e anos, e anos, e anos, continua sendo uma federação extremamente ridícula, que não combate racismo. Ah, mas o árbitro não sabia, sabia, quando aconteceu com o zagueiro do, do, do Hertha Belém contra o Choque 04, sabiam, mas escondem. Assim como qualquer outra coisa de corrupção que acontece, escondem. Onde tem a transparência, escondem. Onde você tem um país em que é sortido, os torcedores deles querem ter o seu time tendo bravamente, sendo um clube de futebol para a comunidade, para ser um time vencedor na Europa, com o apoio de todo mundo da cidade. Isso é uma coisa que não acontece no, no Ropenhain, que não acontece também no Leipzig. E isso acaba sendo um fator extremamente importante, para o não desenvolvimento dos alemães do futebol. Para o não desenvolvimento dos clubes alemães dessa questão. E por outro lado, você tem o um Bayern de Munique, que apesar, que apesar dos ultras do Bayern ter feito os seus protestos, os dirigentes do Bayern de Munique passaram um pano, cumprimentaram o ROP, porque eles sabem que eles ganham dinheiro, de, você não sabe de onde vem tipo patrocínio de Audi de DMW você não sabe quanto que é o dinheiro quanto que se paga num estádio que eles têm que é de e tudo mais e tal e aí passa um pano para mais de perto enquanto o bolista é nosso eu vou ter que caminhar sozinho para você ter o seu a, a, a sua questão durante a, a, o jogo a, a temporada de construção do elenco para você ter um, um time forte e, e, e, e vencedor, né, acima de tudo. O, um doutor que no jogo contra o Fiber jogou bem o primeiro tempo, fez 1 a 0 poderia ter feito mais, poderia ter construído melhor, poderia ter feito um resultado melhor, porém ah, acabou que com a condução do Rummels do acabou atrapalhando um pouco a sua condição de construção de time como um todo. Acho que isso é o que... Fez com que o time caísse de rendimento. Porque quando entrou o Akanji. O time se recuou de uma maneira. Muito mal feita. Né? Que era uma coisa que não. Que estava acontecendo tão bem. Nos últimos jogos. Seja contra o Clarba. O, o seja contra o gonna, não. Seja contra o Frankfurt. Seja contra o Saint Germain. E, e, e depois na última rodada agora. Passada. Você deveria ter tido. Tava ter uma, uma, uma questão defensiva melhor. E o acante faz muito mal. É um jogador que já dores de banco há muito tempo. Já deveria ter saído do Borussia Dortmund. Porque ele não consegue render mais. As funções que ele tem tido. Frequentemente não fizeram com que ele tivesse o um nível de posicionamento que ele deveria. Ele faz o um posicionamento totalmente errado. Com a noção totalmente errada. E com a condução totalmente errada. Isso acaba sendo uma condição que não pode acontecer. E aí o Dortmund acabou tendo alguns riscos que poderiam ter custado caro uma vitória, que poderiam ter uma briga de título importante do campeonato. Então, tem todo, todos esses pontos. O Haaland teve o um problema de grastite. O que, que é a grastite? A grastite é o que. é o problema estomacal. Esse problema estomacal ele teve na quinta-feira. Ele entrou no segundo tempo, aos 20 do segundo tempo, mas não conseguiu render aquilo do máximo que ele pode por conta do problema que ele tinha tido. E isso atrapalhou um pouco o rendimento dele no jogo. E... e prende jogando muita bola, azar um pouco abaixo, apesar da assistência, poderia ter sido melhor, mas que, no fim das contas, o, o Dortmund pode, dependendo da situação agora, Voltar a briga pelo título. Porque o Leipzig tropeçou. Empatou em um a um com, com o em 1x1 com o Leverkusen. O Leipzig agora está um ponto à frente. Então agora o pode tem a chance de poder assumir a vice-liderança do campeonato. Para poder tentar encostar na Bayern de Munique. Porque vai ter um confronto direto daqui a duas rodadas. Até porque no próximo sábado tem a mãe de todos os derbys. Contra a equipe do Schalke 04 em casa no Signal Park. Antes... O Borussia Dortmund vai fazer o um jogo de da Vai fazer o um jogo contra o Galibá. Agora, nesse sábado agora. Depois tem o Paris Saint-Germain. E no outro sábado, aí sim. Pega o Schalke. Precisando da vitória. para poder aí, quem sabe, assumir a liderança do campeonato. Porque se fizer nove pontos, ficaram uma situação interessante na briga pelo título do campeonato. Mas, enfim. Basicamente é isso. Quero saber de você a opinião do Sobre todo, tudo isso que aconteceu. Um grande abraço para você e até mais.